e lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like, tá bom? É, o curso Ranqueamento de Vídeos do Erivelto é um curso que tem, tem crescido bastante, principalmente nas últimas semanas, que muitos alunos têm adquirido e têm conseguido é, ranquear seus vídeos de maneira é, muito, muito própria e através de técnicas ensinadas dentro do curso. Eu mesmo eu utilizei, eu tenho outros vídeos que eu mo já mostrei alguns resultados que eu tive utilizando técnicas deste curso. Ontem mesmo eu fiz um vídeo anterior onde eu mostro é, uma estratégia muito simples, é, onde pode ser utilizado, você pode encontrar tags dentro do, pró do próprio YouTube. E isso é, faz com que seu vídeo ranqueie facilmente, tá? Então vou te dar aqui cinco motivos para que você possa entender porque que ele funciona tão bem. Primeiro, o primeiro motivo é que o Erivelto ele te dá um suporte é, muito presente, tá? Se você tiver qualquer dúvida é só chamar ele no zap ou no, no chat dentro do curso que ele vai te atender e vai fazer com que é, você é, é, reveja se você cometeu algum erro ou não Segundo motivo Ensinar a fazer canais é, de nicho Canais voltados a determinados assuntos Não só canais revistas Mas sim é, canais é, com informação relevante Que façam seu vídeo ranquear é, E melhorar o, o posicionamento Terceiro motivo é que dentro do curso ele tem muitas ferramentas que são extremamente importantes e que facilitam muito o trabalho só para você ter uma ideia, existe uma ferramenta onde você pode fazer um vídeo e através desse único vídeo você pode replicar ele 100 vezes é, e colocar em 100 canais se você tiver 100 canais lógico o quarto motivo é que o o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto vai te ensinar a você criar vários tipos de canais é, e fazer com que é, você saia daquele pensamento de só ter é, vídeos de emagrecimento ou de ganhar dinheiro, tá? Existem milhares de nichos e ele vai te apresentar esses outros nichos possíveis, certo? E o quinto motivo é porque que o curso de ranqueamento de vídeos funciona é que eles ele faz com que você tenha é, melhores é, as melhores ideias você vai ter um planejamento tá você vai elaborar planejamentos para o seu canal não só fazer um canal é, voltado para isso ou aquilo mas sim planejar é, escolher os melhores os melhores conteúdos e tudo isso aí você vai adquirindo é, na experiência do curso, que é, realmente é um assunto muito relevante, tá bom? É, então é, é um curso que vale a pena, um curso que pelo preço, é um preço até que legal, tá? É, então não custa caro, né? Então é um curso que realmente vale a pena pelos benefícios que ele tem, beleza? Se você quer saber mais aí sobre o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Lá tem todas as informações que você precisa. Beleza? É isso aí. Quero te agradecer mais uma vez e agradecer aí pela sua audiência e agradecer aí pela você estar comigo nessa empreitada digital aí. Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Beleza? É isso aí. Um grande abraço e até mais.